E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje eu trago para vocês em comparação de Ben 10 com os animes. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, galera, eu sei que muita gente já vê nos comentários, reclama quando eu faço comparação de Ben 10 com algum anime. Eu não sei por que, mas, galera, deixa uma coisa clara. Eu sei, eu estou ciente de que Ben 10 não é um anime. Ben 10 é uma animação norte-americana. e Isso a gente pode ter certeza. Mas, assim, quando eu faço comparação de Ben 10 com animes, é por causa que, assim, animes querendo ou não, galera, são desenhos, só que desenhos japoneses. São animações produzidas lá no Japão e tudo mais. E isso faz com que várias coisas se pareçam, né? Por serem animações, alguns elementos sejam parecidos de Ben 10 com certos animes, entendeu? É tanto que, entrando nesse assunto, aproveitar aqui pra falar que no passado eu fiz um vídeo de ah, como seria se Ben 10 fosse anime. Quem é que lembra desse vídeo? Deixa aí nos comentários. E uma coisa boa pra quem gosta desse assunto é que vai ter um remake desse vídeo, beleza? Futuramente aí, se você deixar muito like, muito like, eu trago esse vídeo quanto antes, beleza? Então, vamos continuar. E fala então, assim, galera, Ben 10 em si, a franquia no geral tem toda uma construção de história algo assim que é planejado e é estendido para vários e vários episódios. Tipo, se a gente fosse contar as quatro séries Ben 10 tem uns 200 episódios. Eu sei que é pouco em comparação com vários animes, mas mesmo assim é uma história que vai se estendendo aí nessas quatro séries. E um dos elementos que é usado na história é o retcon. Tanto que eu tenho um vídeo só falando dos retcons de Ben 10, você não viu, clica aí no card. É para você ter noção. É tanto retcon que faltou retcon nesse vídeo aí. E nos animes também é apresentado os retcons. Só que assim, nos animes eles fazem de uma maneira que não distorça a história e deixa mais coisa, uma fácil compreensão. Mas geralmente os animes eles têm o plot, a história, tudo planejado desde o começo. Por exemplo, vou citar aqui One Piece, né? Assim eu sei que eu sou suspeito pra falar bem de One Piece, porque é meu anime favorito. Inclusive, você. Nunca assistiu, cara, Assista, Recomendo demais, eu sei que é muito episódio É, mas cada episódio vale a pena você assistir, cara É muito bom a história toda é planejada desde o começo, cara. Eijiro Oda é um gênio. Vamos falar a verdade, né, galera? Atenção, alerta de spoiler. Se não quiser ver, pule para 2,50. Quem poderia imaginar que a Gomu Gomu no Mi, na verdade, não era uma paramecia, mas era uma zoa mítica que deixou o Luffy mais poderoso do que já era, mano. Isso aí é uma coisa genial. Também outros animes como Naruto também. A história planejada desde o começo, mas claro que dentro da história tem os retcons. Por exemplo, vou citar aqui o, o retcon do Shukaku. Antes, o Shukaku, ele era apenas um espírito demoníaco que não, que a sua natureza não tinha correlação com a Kurama. Aí Naruto pôde, isso foi alterado porque é nos revelado que o Chukacu é uma biju, assim como a Kurama, e todas as outras bichas de casa são todos irmãos. Isso é comparável ao fato do Kevin no clássico, os não, Osmanzianos não foi planejado eles serem alienígenas. No clássico, o Kevin era considerado um mutante, só que aí em força alienígena, que o Dawen e a galerinha lá, eles decidiram criar a Lord dos osmosianos, ser uma espécie alienígena, e tudo começou daí, entendeu? São coisas que vão acontecendo ao decorrer que a série vai evoluindo, vão aparecendo outros diretores com novas ideias mesmo coisa que aconteceu com o Dragon Ball cara o Goku no clássico ele não era um Saiyajin eles só foram criar isso em Dragon Ball Z tipo, é muito doido pensar é muito doido pensar nisso que no clássico todinho não tava na, na lore do Goku sem um Saiyajin e tudo a dele era outra aí no Dragon Ball Z acontece isso todo mundo por causa que muitas coisas em Dragon Ball eram para ser de um jeito e acabaram sendo de outra tipo o Vegeta não era para ele continuar no anime entendeu depois ali que foi derrotado e tudo não era para ele aparecer foi porque pediram para o personagem continuar O Akira Toriyama não queria isso na história Mas a Torre foi lá e fez E pronto, ele continuou, tá aqui até hoje Isso foi uma alteração boa? Foi, porque né Vegeta, cara Pelo amor de Deus Se ele não continuasse no anime Não ia ser a mesma coisa que hoje dele de É um personagem muito bravo E aí, esse tipo de coisa aconteceu em Menes também Por exemplo Lá na, no final da segunda temporada Terceira Os diretores desenvolvedores Queriam fazer uma coisa muito legal Do Ben Ele ter novos 10 aliens Tudo de novo Imagina aí o Ben Virando outros 10 aliens Que não eram os mesmos E que foram apresentados em Força Alienígena Mano, ia ser muito legal Aí quando fosse no final Que o Ben fosse ganhar o Super Omnitrix Virar as Formas Supremas ele provavelmente teria os Supremos dos novos aliens também, mas aí a Cartoon foi lá e disse não. Aí fez a terceira temporada de Ben 10, que muita gente considera a pior temporada de toda a franquia. Lastimável isso, mas assim, até das coisas ruins a gente pode tirar um proveito. Porque, por exemplo, o diamante cromatizado foi criado aí a partir da terceira temporada. E também alguns episódios como o episódio simples, que cara, esse episódio tem toda uma reflexão, filosofia em relação... A guerra, mano, é muito legal Então algumas coisas, alguns elementos Podem ser proveitosos Mesmo sendo uma temporada ruim Uma temporada que tem o um episódio do cocô como o um episódio do ouro dos tolos Que ninguém gostou daquele episódio ali Mas são coisas que acontecem, né, galera? E eu acho legal que todos os animes que eu citei aqui tem vários elementos que foram usados neles e foram usados em Benesse, como o time skip. Dragon Ball é o um anime do time skip, tem um monte. No clássico tem o time skip lá quando o Goku cresce. Aí do Dragon Ball clássico pro Z tem outro time skip. Aí da Saga Cell para Majin Buu passaram sete anos outro time skip. Se for você considerar o GT, teve também um time skip do Z pro GT, só que como o GT não é canônico, então a gente considera o time skip do final do Z para Dragon Ball Super tem vários time skips. De Naruto teve o time skip do clássico para o Shippuden e o One Piece teve o time skip de Sabaody, aí passaram-se dois anos e aí chegou o arco das Ilhas Tritões. E em Ben 10 a gente sabe que tem um time skip aí do clássico para o Professor Lendy que foram cinco anos. Então então eu sei que não é uma coisa obrigatória em todo anime ter esse elemento do time skip, Mas é uma coisa legal para usar como comparação Eles usaram tudo isso na história é Para fazer com que o tempo passasse mais rápido E, e mostrasse os personagens um pouco mais velhos Para desenvolver a história deles a partir daquele ponto Mas claro, também tem os flashbacks Que é um elemento que é mais usado em um universo, Mostrando os flashbacks do Ben E Naruto eu não preciso nem falar, né galera? Os flashbacks porque já virou um meme mas, tipo, assim como o Benezuela Universo tinha episódios focados no flashback, Naruto Shippuden também tinha. Dragon Ball não acontece com tanta frequência e One Piece também tem. tem tem vários flashbacks mostrando o passado dos personagens e coisas que aconteceram nos episódios passados, né? Eles se lembrando, quase que One Piece tem um elemento muito legal, que eu amo isso nesse anime, que é o foreshadowing, que é você usar... Uma coisa lá do passado da história e reaproveitar ela no futuro, entendeu? E o homem um tem muito disso e eu acho muito legal, cara, esse elemento. E assim, eu não sei se eu posso considerar que Ben 10 tem isso, se a poderia aplicar esse conceito à nossa querida franquia, mas me lembra um pouco, tipo, o Omniverse ter vários elementos assim do clássico, lembrar o clássico, por exemplo. No clássico tem os amuletos de Bezel. Que foram apresentadas lá, né, precisa de sorteado e tudo mais. E fosse além de Supremacia, eles deram esquecido esquecida de sair, né? Pra aprofundar em outros assuntos. Aí em Ben 10 Omniverse depois, quando a Encantress volta e tudo mais. Aí eles voltam a utilizar os amores de Bezel, eles voltam a aparecer nos episódios, entendeu? Então isso me lembra também, aconteceu isso aí em Ben 10 também. Outra coisa que eu acho legal que tem em Ben 10 Omniverse, e é achado em vários animes... Em relação à reação dos personagens, exagerada. Tipo, acontece alguma coisa assim, os personagens ficam assustados, eles fazem umas expressões mais caricadas, eles ficam assim com uma aparência mais fofinha, bem uma versão caricada deles mesmos. Isso acontece em animes e acontece também em nas Universo, eu acho muito legal. É uma das vantagens que a gente tem na animação de Ben 10, que não tinha nas outras, no clássico, em Uaf, não tinha isso. E principalmente em Uaf, a gente sabe o motivo de não ter isso. É Em Uaf, em si, eles não deram tanto orçamento assim para Ben 10, tanto que muitas coisas são reaproveitadas como a aparência de próprios personagens. E até que algumas coisas são simples. Por exemplo, o final de Supremacia Alienígena, ele foi bem simples, se você for pra ver, na batalha final do Ben versus o Vilgax. Foi muito fácil, por quê? Porque, porque o bem ele tinha pegado Ascalon ali foi lutar contra o Vilgax, derrotou ele facinho, facinho, absorveu o poder do Diagon, pronto. Resolveu o problema, entendeu? Não foi uma coisa toda bem desenvolvida, assim, uma luta e tudo. E a própria luta do Gigante Supremo vs o Diagon também não foi essas coisas todas cheia de movimento também. Eles poderiam ter feito uma coisa assim mais legal, sabe? O Ben se transformando no Eco Eco Supremo, né? com Ascalon, aí, com a armadura ali lutando contra o Vilgax. Os poderes do Diagon, mano, ia ser muito legal se fosse assim. Isso é realmente uma coisa que acontece em animes, entendeu? Animes, geralmente, quando é, assim, episódio final mesmo, final de temporada, eles fazem umas lutas épicas, bem épicas mesmo. Você fica, meu Deus, maravilhado a ver aquilo ali, entendeu? Então, isso é uma coisa que fez falta aí em Benéis, no final, a supremacia alienígena. Foi legal por causa da simbologia, tipo, o Ben, ele decidir dar o livre-arbítrio, que é inerente a todos, né? Isso marcou muito, né? Até mesmo o Ben, ele teve flashback ali, lembrando das várias aventuras dele durante o Af. Mas mesmo assim, faltou isso. E se tivesse, seria mais uma coisa que a gente poderia comparar com os animes, né, galera? Mas, então, é isso. Comenta aí qual outra coisa que você acha que tem em comparação de Ben 10 com animes. Pode deixar aí nos comentários. Comenta aí também próximos temas de vida que, que eu posso trazer aqui no canal. Mas é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal se você Seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!